E aí galerinha, aqui de volta, passando no um Politeama, região do Centro. Pontos Boêmios, Salvador né? é, A famosa rua do Salete né, entrando aqui à direita. Onde mais você acha produto para informática, né? computador, peça, eletrônico. É, desceu aqui, é um bocado de lojinha. Chegando na Praça da Piedade Indo direto Nazaré Subindo à esquerda Barris Eu vacilei Era por ter entrado o Salete E passava Pela Biblioteca Central aqui, descer à esquerda. Esse prédio grande aí, é da polícia civil. Polícia civil da Bahia, Secretaria de Segurança Pública, SSP. É, Toma também semáforo. O Shopping Center Lapa, muitos anos, muitos anos. <risos> gente, tá verde, gente. Ô, oh, porra. É isso aqui. Por que virou mão única, piorou, velho. Quando era mão dupla, o pessoal respeitava, né? Aí. E... Não enchia assim a, a pista, mas. Tô tomou conta hoje, né? A Rua Nova do São Bento. Porra, o negócio ficou aqui, tá, tá, diferente, tá bem diferente, né. Fumprich. Aqui eu já não sei se é mão dupla, mão única. Porra, lanchonete ali, porra, isso aí um famoso da casa. Tá um bug pesado, véio. pesado, gostava. Véio. E aí chega a sair com, com o Max lá doendo. Duas carnes, queijo, presunto, ovo e salada. Porra, show de bola. Não vou descer aqui a, a direita. tá na fonte nova. Fazendo nada. deve ser mais legal, deve ser legal morar por aqui o parquinho não é um lugar barulhento né, aparenta né porque ninguém faz festa no DIC embora também não é um lugar seguro, já foi tem muito assalto aqui você é turista, passando no Salvador, cuidado não, fique de bobeira Aproveitar que a gente tá aqui A gente pode Ah, eu vou pegar a Vasco Fazendo nada Opa. Olha, a Vasco é por baixo Quatro minutos Seis vai checar um pouquinho para ver se fica legal Eu vou para Ondina. Hum. Hum. vasco vasco não falei vasco vamos para vasco vamos para vasco Ondina é só pegar aqui já tá lá dentro Bom que a gente vê como é que estão as obras do BRT, né? Acho que é o tramo 3 aqui, pelo que anda acompanhando, está bem adiantado. O canal Metrolinha 1. careja subiu aqui já velha perinha é isso aí <risos> acho que gama é isso aí, Vasco É um trânsito de veras complicado Pô, um coleguinha aí, motinha Anywhere ah, aqui tem umas oficinas boas. Aqui ó, Vasco Moto já trouxe minha moto aí pra fazer serviço. Eu troquei filtro, eu troquei óleo, eu comprei bateria por aqui. E aí, irmão? <risos> as obras ó. Radazinho maroto, escondido no meio das árvores Hospital Mater Dei tudo é novo, esse prédio grandão aí ó Tudo bem que faz anos que eu não passo por aqui, não acompanhei, mas eu, eu acho que ele subiu muito rápido. E aqui ó, a passarela do BRT. É Rio Vermelho Exame de DNA Acho é Eu tabuada Acho doido. André tá nunca mais veio. Anda muito aqui. Ó, dia de quinta-feira, taça Maria Quitéria Encontro de motos toda quinta. Hoje é quarta. Mãe que tem quantos minutos? 11. Vamos encerrando. Fazer vídeo grande não que fica chato, ok. Então é isso aí, galerinha. Só continuar os passeios aqui. Daqui a pouco volta. Valeu, abraço, tchau, tchau.